É tropa. O Dilmo mete o louco e literalmente fala em prestar novamente dinheiro a Cuba e Venezuela. O que era meme antes na direita hoje se torna realidade diante dos nossos olhos. Mas não tem problema. Dilmo já sabe o que fazer. Vai culpar Bolsonaro. As notícias sobre esse evento são incríveis. É coisa de outro mundo. Mas a verdade é o seguinte. Quando você controla completamente a informação, quando você tem toda a mídia podre do seu lado, aí você pode fazer e falar exatamente o que você quiser, sem nenhuma repercussão, sem especialistas te atacando, sem a mídia podre apontando o dedo. Mas a verdade é o seguinte, isso daqui ficará registrado novamente para a história, e é mais um marco triste. Olha... Primeiro, nós temos que olhar para como a direita trata essa notícia, né? como o site aqui Terra Brasil Notícias mostra a verdade e depois nós vamos fazer um paralelo com a mídia podre, com o Ol, com o G1 e como eles tratam a mesma notícia. Então, certo? Primeiro saiu assim no Terra Brasil Notícias. Lula admite calote de Cuba e Venezuela no BNDS. Você fala, não, não é possível. Isso aqui só pode ser fake news. Mas tem até o videozinho do Dilma aqui, cara. Tenho certeza que no nosso governo esses países vão pagar. Porque são todos países amigos do Brasil, afirmou. Como assim o nosso governo ele vai pagar e antes não queriam pagar porque não eram meus amigos? Você está entendendo alguma coisa, cara? Ô, ô Dilma, você está tirando o nome da nossa cara, Dilma? Você está achando que nós é louco? Não, que agora eles vão pagar porque são meus amigos. Então antes eles não pagavam porque eram os inimigos do Bolsonaro. Olha como chegou o nível da coisa, cara. Você pode falar o que você quiser, o Dilma pode vomitar o que ele quiser. E é isso daqui que é o que a gente tem, certo? Meu Deus do céu, Lula culpa Bolsonaro por Cuba e Venezuela não pagarem dívidas com o BNDES. Deixou de cobrar. What? What? What? O Dilma emprestou para esses países de merda, que prometeram devolver em, no máximo em charutos, se pudessem, certo? E não é nem se charutos vieram, vieram para nós receber o seu charuto cubano ou não. E agora a culpa é do Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro. Eu acho que eles não estão entendendo que isso aqui não vai colar para sempre. Quanto tempo você pode ficar falando que tudo é culpa do Bolsonaro? Não, porque o desemprego tá uma merda, porque é culpa do Bolsonaro. A economia tem tá de ladeira baixa, que é culpa do Bolsonaro. Eu não consigo pagar as contas, promessas, mesmo pagando 10 bilhões para artistas. Mas a culpa é culpa do Bolsonaro, a culpa é culpa do Bolsonaro, a culpa é culpa do Bolsonaro. O cara tá lá nos Estados Unidos, tá curtindo a vida dele, sei lá, falando com os com seus fãs falando com seus eleitores agora quanto tempo esses imbecis vão ficar colando? essa daqui ficou muito feio Dilma espera aí então Cuba e Venezuela estão devendo não pagaram e a culpa é do Bolsonaro estamos loucos eu tô louco Dilma eu tô louco Durante o discurso na tarde desta segunda-feira, o presidente Dilma culpou o ex-presidente Jair Bolsonaro por Cuba e Venezuela não pagarem suas dívidas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que ninguém falava sobre. Agora disse que foi difamado, mas ninguém nem sabia dessa porra de banco. Ué, a gente foi roubado? O quê? A gente prestou bilhões e os caras não fizeram nada? Não, não é possível. Não, e aí o Brasil inteiro ficou sabendo. Ele diz assim, o Dilma, né? e vamos ser francos, os países que não pagaram, seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países. E para não cobrar, para poder ficar os acusando, deixou de cobrar. Então é o seguinte, certo? Você deve alguém. E aí essa pessoa é obrigada a ficar te cobrando? Alguém emprestou dinheiro para alguma pessoa nessa vida aí que está me vendo? Eu sei que vocês já fizeram isso com alguém. Você acha justo que, a pessoa, que você tenha que ficar lá cobrando a pessoa? A pessoa abriu a porta da casa dela e fala, ô José, tá me devendo aí, ó, José. O cara, ô oh, beleza, vou te pagar. O cara vai lá na padaria, ô José, tá comprando pão, você tá me devendo, hein? Ô José, tá me devendo aquilo lá, ô você tá me devendo aquilo lá. Quem tá devendo sabe que tá devendo, pode meter o louco, falar, ah, eu esqueci, ai quando eu receber eu vou te pagar, mas quem deve sabe, agora não me venha com essa de que a culpa é do Bolsonaro, Dilma, ô Dilma, a culpa é do Bolsonaro, Dilma, ah, pelo amor de Deus, mano, esse cara é tira a onda de maluco, velho, tira a onda de maluco, mas ele sabe que a mídia tá do lado dele, então foda-se. Eu tenho certeza que no nosso governo esses países vão pagar, pois, pois são países amigos do Brasil e vão pagar a dívida que tem com o Brasil, disse. Então assim, que tal antes deles pagarem essa dívida, você não emprestar mais nada? Porque não faz sentido, né? Aí você já tira a gente de otário demais. Assim, a população brasileira é imbecil. Aceita qualquer coisa. Os caras não pagaram, mas a gente vai emprestar mais. Porque dessa vez eles vão pagar. Porque dessa vez a gente é amigo. Isso daqui quatro anos você perder pro Bolsonaro de novo. Aí eles não vão pagar porque não é mais amigo de novo. Você tá louco, mano. Você vai emprestar dinheiro pra um país, bilhões, aqui não tem nada. Não tem metrô em porra nenhum lugar aqui. O Brasil não tem desenvolvimento nenhum. Aí tu vai emprestar isso pra, pra esses caras. Quem me explica como funciona essa lógica de um você pode explicar para alguma pessoa não é culpa do bolsonaro Culpa pai é do bolsonaro pelo amor de Deus tá aí vamos para mídia podre o que que eles falam né a passação de pano horrível e pode ter certeza cara vou ver isso aqui continua caindo né o dólar continua subindo faz um L que o nosso banco é imbecil e vai continuar prestando para dinheiro para as pessoas que estão no devendo. né? é mas é retardado então olha como a UOL fala. Lula diz que BNDS nunca deu dinheiro a outros países. Banco foi difamado. Fake news, seus filhos da mãe. Uau, é tudo mentiroso, mano. A gente acabou de ver, ele acabou de falar que dessa vez vão pagar. Mas não, a gente não deu dinheiro. É dívida, certo? É mentira do Bolsonaro. Não, a gente nunca deu dinheiro. Ninguém disse que deu dinheiro. Uau, uau ninguém disse. A gente foi roubado, descaradamente. Ninguém deu dinheiro, não. Foi roubo, certo? 57. 7 Olha o nível de loucura que chega essa porcaria, velho. Eu não, não tô aguentando, velho. Eu não tô aguentando. Não faz sentido. Afirmou, o Dilma afirmou que o BNDES foi vítima de informação muito grave. What? O banco financiou o serviço de empresas de engenharia brasileira em 15 países da América Latina e Caribe entre 98 e 2017, declarou. Ah, a gente sabe disso, né? Aí vamos aqui pra G1, que é a mesma porcaria, mesmo mesma esqueminha aí, não é? Lula diz que BNDS foi difamado por Bolsonaro e que Venezuela e Cuba pagarão dívidas com o banco. Ah, então agora eles vão pagar, então foi difamado, então por isso que agora vai pagar, certo? E aqui um monte de porcaria, um monte de fake news da Globo, certo? Para simplesmente esconder que eles estão devendo uma grana preta, certo? Tiraram, olha aqui, eu estou descendo aqui para procurar, mas parece que eles tiraram o quanto eles estavam devendo para nós, não é mesmo? Tava na matéria que mais cedo e agora procurando não acho mais. Mas enfim, são países que devem ali juntos mais de um bilhão de reais que vai tudo para artista, sabe? É como se a dívida não importasse tanto agora, porque esse dinheiro que eles devem não dá nem para cobrir ali a lombriga da, da, das mulheres famosas lá da lei com a Nema. Não dá nem para pagar o hotel delas, cara. Quanto uma Cláudia Raia, você acha que... Oh, Cuba não tem como pagar o cachê da Cláudia Raia, não, mano. Olha o na nível que chegou essa coisa, gente. Está rumo ao comunismo supremo, certo? E no meio disso, nós temos a livre iniciativa, certo? Toda vez que vocês apoiam o um canal através das nossas rifas, um esquerdista faz o L, certo? Então, muito obrigado pelo seu apoio. Tamo junto, né? rumo aí a 150 rifas compradas. Participe e até a próxima. Tchau, tchau.